Tchau, como está? E benvenuto, benvenuta na nova lezione di italiano. Hoje nós estamos com aquele quadro queridinho aqui do canal, Música Italiana é vita. Eu sou a Ana Paula e ajudo brasileiros, italo brasileiros, a falar com naturalidade o italiano do dia a dia. E hoje, nessa aula de italiano com músicas, nós vamos estudar a música Benvenuto, da Laura Pausini. Você conhece essa música? Tem um motivo especial em ter trazido essa música hoje. Primeiro lugar, porque você vai aprender um monte de italiano aí hoje com essa aula. Porque a música é um ótimo método, é um ótimo instrumento para que você possa aprender de forma natural e não se esquecer mais. E o segundo motivo ainda mais importante que isso, que esse é para dar as boas-vindas aos meus novos alunos, os alunos que estão entrando agora na imersão de quatro meses de italiano com história. Mas o que, que é isso, Ana Paula? É um percurso de imersão, lado a lado comigo, em que você vai aprender italiano ó, de forma natural, prática e definitiva. Por quê? Porque de forma muito é, envolvente, natural e sem parecer que você está estudando muito, você vai memorizar o italiano para sempre. No final dos quatro meses, você vai estar compreendendo o italiano, compreendendo sotaques, porque tem quase 40 italianos nativos participando desse projeto, e fazendo, montando as suas próprias estruturas, as suas próprias frases, quero dizer, dominando ali uma conversa. Então, este vídeo é uma homenagem a quem está entrando agora. E se você quer que esse vídeo seja dedicado a você também, aproveite, porque logo as inscrições... Estarão encerradas, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Como eu disse, a música é um modo maravilhoso de se aprender italiano. Então, olha aqui. A gente vai ver agora. Preste atenção. Eu vou ler essa primeira parte da música. Então, primeiro preste atenção nas pronúncias. Depois a gente vai ver o significado, tá bom? Então, olha aqui. Diz assim. Até que perdi la strada di casa ma vai dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradice a chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé a chi supplica e poi se ne dimentica Aqui não há um segredo da sussurrar Mal na budia da A Aqui não quer der perdono, maluávrá. Eu li bem rapidinho, bem rapidinho super rápido. Eu li bem devagar para que você pudesse ter tempo de prestar atenção aí nas pronúncias, agora a gente vai ver ali as pronúncias diferentonas do italiano comparadas ao português e o significado de cada verso. Então, olha, a te que perde la strada di casa, a você que perde a estrada, a rua de casa. Aqui nós vemos como é, sons diferentes, esse que, por exemplo, em italiano, você quer ter o um som de que? Tem que ser o C, E, tá bom? É, perdi olha ali, terminando com i, então se pronuncia nesse né? di, di, di. lastrada strada não é estrada, é estrada. Começa com, com S e consoante, o S é mudo strada até que perde lastrada de casa. Agora pause esse vídeo e diga você em voz alta essa frase, ma vai. É, dove que portano i piedi? Mas você vai onde os seus pés te levam. E sai que sei libero. E lo sai que sei libero. E você sabe que você é livre. Nele tue escarpe, fradice. Essa palavra é diferentona e o som também. Esse T, tá vendo? Ele é produzido pelo CE no final. Fradice. A sílaba forte, a tônica é o fra, então é fradice, fradice, significa encharcadas, o que? O que que tá encharcadas? É plural feminino, letue scarpe, os teus sapatos, scarpa, um sapato, scarpe, dois sapatos, Scarpa, em italiano é feminino, então, lescarpe, fradice, são os sapatos encharcados. Até agora, ela falou diretamente com o interlocutor ali, com tu, né, ó, te que perde la strada de casa, ma vai dove que porta no i piedi. E lo sai, você sabe que sei libero, não? Tu sai, que tu sei libero. E você sabe que você é livre. Nos teus sapatos encharcados, nele tua fradice. Agora ela vai começar a falar com uma terceira. na terceira pessoa, porque ela está falando aqui, ó, de modo geral, ela está falando de alguém, tá? Então, terceira pessoa. A conjugação aí muda. Aqui a parola é cativa, soltanto porque. Eu, eu tô cantando enquanto eu leio. Peraí, deixa eu tirar a, o ritmo da minha cabeça pra, pra ficar certo aqui. Então, ó. Aqui a é cative, soltando porque não saputo chiarire con se. A quem tem palavras. Essa, essa palavra tem um significado feio, mas eu gosto da palavra. Cative. Cative seria mas. Então, cativa é má, feminino. Cative, má. Mas, né? É plural feminino. Então, parola cative. Palavras, mas. Então, a quem tem palavras mas, somente porque não soube esclarecer consigo mesma. Então, olha aqui, ó. non ha saputo. Não soube. Eu não não saputo del incidente. Eu não soube. Tu, hai saputo? De di leção, né? E por aí vai, então, ó, porque não soube esclarecer, chiarire con se. Uh, a que suplica e poi se ne dimentica. A quem suplica, única diferença aí, ó, além da, da consoante dupla, é a, a sílaba tônica, que tá lá no começo. A gente fala suplica, em italiano é suplica, tá? Então, a que suplica e poi se ne dimentica. E depois esquece. Aqui não é um segredo da sussurrare. A quem não tem um segredo, olha aqui, segredo terminando com T, ó, segredo. A quem não tem um segredo para sussurrar, esse dá dá a ideia de para de a ser feito, né? Então, olha, a quem não tem um segredo para sussurrar. Mal na budia da schollere, mas uma mentira para esse xóliere seria um, um derreter, dissolver. É, damos a licença poética aí para a Laura, né? <risos> Mas o que ela quer dizer, né? É de resolver essa mentira, de esclarecer, talvez. Mas, literalmente, xóliere, olha aí a pronúncia, pronúncia. xóliere significa derreter. Budia, mentira. Olha a explosão aí nesse G, Budia. A, é, mal na budia da xolere. Mas uma mentira a ser resolvida, digamos, né? Seria a ser dissolvida, literalmente. A que não quede o perdão, lo haverá. A quem não pede, quedere é pedir. Então, a quem não quede, terceira pessoa, a quem não pede o perdão, mas o terá. Malo haverá. O terá. Olha aqui, vamos ver se você lembra dessa música aqui, ó. <coughs> Quer assistir aula? Quer aprender italiano? vai ter que aguentar a prof cantando aqui. Tô brincando. Mas só pra você ver se lembre, lembra da música. Não julguem a minha voz. Ela faz assim, ó. <coughs> Ainda tô gripada. Até que perdi la strada de casa ma vai. Dove ti porta noi piedi lo sai. Que sei libero. Nelle escarpe fradice que a chi ha parole cative soltanto porque Não ha saputo chiarir com si A que suplica e pois se ne dimentica A não há segredo da sussurrar Mas na bugia da xogliere A chi não pede il perdono mal o avrà Lembrou? Se você lembrou, cantou comigo, né? Espero. Agora, a segunda parte, que é ritornello, refrão. Que engraçado, eu estou estudando violão. Logo, logo aparece aqui, ó. Depois eu faço aula de canto. Mas, estudando violão, eu vi que na linguagem técnica existe, em português, né? No final, são palavras cuja origem é, é a mesma. Existe em português, ritornello. Ritornello, em italiano, é o refrão. Vou ler. E presta attenzione alle pronunce. Benvenuto a un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve. Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide, a chi scambia i suoi consigli co coi tuoi. Benvenuto a un treno verso il mare e che arriva in tempo per Natale. Benvenuto ad un artista, alla sua passione. Benvenuto a chi non cambierà mai a un anno di noi. Então, benvenuto a un pianto che commuove. Benvindo a un choro che commuove. Lembrando che la palavra benvenuto, come in portoghese, flexiona. In genere numero, quindi então, benvenuto è maschilino. No plural seria benvenuti, masculino, plural, benvenuti. Por outro lado, feminino é benvenuta. E o plural, ó, palavras femininas que vão ao plural terminam com e. Então é benvenute, tá bom? É porque eu já vi muita gente dizendo no geral, ah, benvenuti é, para uma pessoa só ou para uma mulher. Não. Benvenuto para uma pessoa no masculino. Benvenuti, plural, geralzão. Se for mulher, né, é benvenuta. E se for, por exemplo, um grupo de mulheres, ou seja, plural feminina, benvenuta. Então, bem-vindo a um choro que comove. bem-vindo a um pianto que comove. Ah, esse tem dois M's ali. É só dar uma forçadinha a, a pronúncia da dupla. É só pegar um pouquinho mais naquela sílaba uh, que tem a consoante dupla. Então é comove, em vez de ser comove, comove, é comove. Há um céu que promete neve. Em, é um céu que promete neve. Por que que ali tem aquele d antes de um? Há. Aquilo ali seria o a, a normal, a um céu. Poderia ser a ah, um poderia, ok? Tem aquele D, porque pode acontecer, né? Do esse A, antes de outra palavra começar por vogal, ter esse D. E você vê que na fala, dá quase que uma, uma pronúncia única. Olha aqui: adum, ad, adum, adum, cello que é prometer neve. Olha aqui: não é cielo, é cello, cello. Que promete neve. Benvenuto a chi sorride. Bem-vindo a quem sorri. Olha os dois R's aí, a gente viu um monte aqui, né? Nesse refrão, ó. Não é um problema se não conseguir, porque não é um som que a gente tem em língua portuguesa, né? É treino e se quiser. <risos> se quiser, mas é, é bom saber que os dois R's em italiano se pronunciam dessa maneira. Então, ó, benvenuto a chi, sorride, a quem sorri. Aqui lança sfide, a quem lança desafios. Olha aí, desafios, plural. Sfida, singular. Sfide, lembra? Palavra feminina, terminando com a. Quando vai ao plural, vai terminar com. É isso, com E. Então, Sfide, desafios. A quem lança desafios. Aqui scambia e concili consilia. A quem troca os seus conselhos com os. Teus. Olha aí o possessivo, né? Suoi é da terceira pessoa. Quando você quer falar diretamente com tu, com seu interlocutor, tem que falar teu. Neste caso aqui, ó, como será de conselhos, coni tuoi, não, e <risos> suoi, conselhi, coni ok? Uh, g olha, conselhi, é fácil de identificar, né? Às vezes você tá lendo e, e sem saber a pronúncia, fala sigli. Mas, olha aqui, se você tiver, se você fizer uma imersão no italiano natural, em que você primeiro começa a compreender o italiano, fica mais fácil descobrir ali que concili, né? É conselhos, porque se parece muito com o português. Benvenuto a um treno verso il mare. Bem-vindo a um trem sentido mar, né? Que vai sentido mar. Uh, e que arriva em tempo per Natale. E que chega em tempo para o Natal. Você tá vendo que tem que e que tem que. Que é o nosso que. E o que é nosso quem. Pronto. Que é. Quem é. Ok? Que voi O que você quer. Que. Que que você quer. Que foi. Que que você quer. Que sei. Quem é você. tá vendo? Que e que. O italiano vai sempre pronunciar muito bem as palavras. Então, se é que ele vai pronunciar com esse aqui, é vai pronunciar com i. Então, vamos rapidinho aqui, ó. Bem-vindo a um artista. Bem-vindo a um artista. Mesmo caso de antes, né? A do um. Se ele poderia ser a um, poderia. Mas tenha em mente isso, que pode ser que você ouça a do um e vai falar: meu Deus, o que, que é isso? Você já sabe agora. Quando você ouvir adum, não existe uma palavra em italiano que seja adum. Então, se você ouvir adum, significa que é a um. Bem-vindo a um artista, alla sua passione, à sua paixão. bem a quem não cambiará mai, ao namor di noi. Bem-vindo a quem não mudará nunca em um ano de nós. Então, ó.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 Benvenuto ad un artista la sua passione. Benvenuto a chi non cambierà mai a un anno di noi. Ora, temos terceira parte. A questa luna, então presta atenção. Vou ler piano, piano, devagarzinho. Oh. A questa luna, che i sogni li avvera o li dà o li nasconde in opportunit in opportunità. Aqui chivola, aqui se truca em máquina. E bem venuto sia questo lungo inverno. Se Semai te aiuta a crescere. Aqui há coragem e aqui ancora não ce l'á. Traduzindo, a esta lua que os sonhos, plural, e sonhe, os sonhos. Liavera os uh, torna verdadeiros. Então, Liavera os realiza. O lhe dá. Esse O seria ou. Ou os dá. O lhe nasconde inoportunidade. Ou os esconde. Nascondere é esconde, esconder. Li nasconde, os esconde. Em oportunidades aqui, chivola a quem escorrega, ó, chivolare, pronúncia: s, c, i, sílaba tônica no x, chivola, não é chivola, chivola, aqui se truca em máquina, a quem se maquia no carro, e bem sia, questo longo inverno, e bem-vindo, seja este longo inverno. Semai te ajuda a crescer. No máximo esse semai seria tipo no máximo nos ajuda a crescer. Aqui há coragem e e aqui ancora, não te lá. A quem tem coragem e a quem ainda não tem. A questa luna que sonha ver ou lhe a verolida, olha escondei a oportunidade. Aqui se vola, aqui se troca em máquina. E bem vindo se a questo longo inverno, se mai te aiuta a crescere. Aqui é coraggio, aqui ancora non l'á. Lembrando, coraggio, explosivo esse G. Crescere, SCE tem som de X. Crescere, crescer. E finalmente, a última parte. Que é novamente o refrão. Agora veja se você se lembra. Algumas coisas estão repetidas. O que não tiver repetido eu explico. Mas veja se você consegue já se lembrar pelo que nós vimos até agora. ó Benvenuto a um pianto que comove a dum cielo que promete neve. Benvenuto a chi se spoglia per mestiere o voglia e alle stelle chiede aiuto o pietà. Benvenuto al dubbio delle spose. A un minuto pieno di sorprese. Benvenuto a un musicista, alla sua canzone, e agli accordi che diventano i miei a un anno di noi, al resto che verrà, a tutto questo che verrà, a tutto il resto, poi chissà e poi stop. Então, oh, benvenuto a un pianto che commuove ad un cielo che promette neve, abbiamo già visto, non poco fa. Bem-vindo, bem-venuto aqui se espolha, bem-vindo a quem se desnuda. Espolhar-se é tirar a roupa. Per mestiere, o voglia, por profissão, mestiere, o voglia, ou vontade. E a lestele, chiede aiuto, ou pietà. E as estrelas, lembra o que é? Quedere. A gente, eu começo. Isso pedir então e a estele, as estrelas pede aiuto ou pietá, ajuda ou piedade. Lembrando, aiuto é uma palavra masculina e oh, me serve um aiuto. Eu preciso de uma ajuda. Me serve um aiuto, ok. É, Benvenuto bem-vindo ao dúvida de bem-vindo à dúvida das. Noivas, esposas, aqui não tá falando de uma mulher casada, está falando daquela que, que tem que casar, que está no dia do casamento, tá? O termo esposa, em italiano, se refere à mulher no dia do casamento, ou quase para se casar, né? É, depois que se casa, se desmolhe. Aquela dúvida no dia do casamento, né? Bem-vindo à dúvida das esposas. É, há um minuto, pieno de surpresa, há um minuto... Pieno, cheio de surpresas, plural. Surprese, com o, surprese. Terminando com e, é plural, né? Palavra feminina. Benvenuto a um musicista. Bem-vindo a um musicista, um músico. Aqui poderia ser a do musicista? Poderia. É obrigatório? Não. Está correto com ou sem. Só fica ligado para quando você ouvir. Então, bem-vindo a um musicista, a um músico. A sua canzone. né? A sua música e ali acorde que diventa no e-mail e aos acordes plural que, que se tornam os meus que diventam diventar se tornar que diventa no e-mail que, que se tornam os meus ao nano de noi em um ano de nós. O resto que verá ao resto que virá a tutto questo che verrà, a tutto isso che virà, a tutto il resto poi chissà, a todo resto depois quem sabe, e poi stop, e depois stop. <coughs> benvenuto a un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve, benvenuto a chi si spoglia per mestiere o voglia e alle stelle chiede aiuto o pietà.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 e poi stop! Stop, aquela nostra lezione! Chegamos ao fim da nossa aula, espero que você tenha gostado. Agora, sabe o que você faz? Coloca na sua playlist, Por quê? porque você aprender italiano com música é um instrumento maravilhoso para você aprender de forma definitiva, porque você ouvindo vez após vez, a repetição é a mãe da retenção, né? La ripetizione è la madre della memoria. Repetindo vez após vez, você vai, com certeza, memorizar conceitos, palavras, estruturas. E se você quiser participar deste percurso guiado, esse percurso de imersão gostoso, prazeroso, de quatro meses, ainda dá tempo de você entrar. E dedico essa música a você, que é entrar, porque estamos com as inscrições abertas, mas logo vou encerrar as inscrições. Então, a hora é agora, ó. Se eu fosse você, já resolvia isso em quatro meses. O que são quatro meses? Nada. Você já deu um primeiro grande passo. A sua verso, não? Em direção à sua fluência. Na língua italiana, de forma como natural, prazerosa e definitiva. Porque são aplicadas técnicas também de memorização. Mas isso você pode dar uma consultada agora, tá bom? Um bacione. alla prossima próxima.